Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo dessa vez, galera trazendo pra vocês Mais uma gameplay bom rapaziada Mano, tá é muito bonito de noite né mano Olha isso. na moral mano, o carro fica muito da hora Vou fazer uma... Deixa eu só fazer uma coisa, deixa eu ver como é que fica aqui É veículo, é... Aham, aham uh -huh. Dois mil anos depois Sobe o capô aqui rapaziada, nossa Trazer Caralho Deixa eu ver todos Não, fica muito louco mano Caramba, caralho, fecha tudo, mano. Aí, rapaziada, é seguinte: vamos pegar aqui, vamos pegar aqui na arma aqui. Ah, ah, ah, Peguei ah, ah. na loja de arma já pra pegar. Já vou, já vou bater nesses caras aqui, mano. Deixa eu pegar umas armas aqui, mano, porque a polícia vai comer solto aqui agora. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, mano, tô sem grana, velho, mas eu vou pegar o que dá. Tô zerado de grana. Eu gastei tudo em carro, né, mano? A maioria das coisas eu gastei em carro. Aí a Zé da Marmita, né, mano? Bora que já tá amanhecendo. Cadê os caras que tava aqui? Ué, os caras foram embora, mano? Vai ser você mesmo com o seu ar. Pô, oh, o cara já tomou muito mundo tava no ar, mano. Quero ver a polícia pegar eu digitei, mano. Chamar a atenção da polícia aqui, mano. Deixa a porta aberta. Ah, Toma aí, toma aí, toma aí. Vai, vai, vai. Passa, rala, rala, rala. Rala. Aí, pô. vamos chamar a atenção da polícia assim mesmo, hein? Assim mesmo. Mano, será que agora rezou, mano, será que esse carro é a prova de bala, mano? Eu não lembro de ter colocado pneu prova de bala, não, mano. Cadê a polícia? Eu tô esperando a polícia chegar. Vamos embora, polícia. Bora, polícia. Ó, o carro tava na frente, mano. Bora, polícia. E aí, beleza. Já matei uma polícia ali, já matei uma polícia. Bora, bora. Bora, bora, bora. bora. Sei lá, sei lá. Tomou Pô, uma já cara. Caralho, mano. Morri. Caralho, eu não vi a polícia de trás, mano. Que merda. Agora eu vou ter que buscar o carro lá, mano. aí, rapaziada. Eu vou dar um corte aqui, mano, rapidão. Uma hora depois. Caramba, gostei dessa Ferrari aqui, hein, mano. Caramba, peguei uma Ferrari ali pra resgatar meu carro aqui, rapaziada. Agora bora resgatar o carro. resgatar do jeito maligno. Vou meter a paulada nele aqui, mano. Caralho, nunca puxei a arma tão rápido assim, mano. Na minha vida. Mano, então eu vou pagar, rapaziada? Eu vou, é... Pular o sistema e eu vou pegar o carro de volta. Maluco, eu tô sem grana. Se tivesse com grana ainda, eu pegava pegar o carro. Pagava pra pegar, três. Aí Eu lá pagar pra pegar, calma. Toma aí, ó, babá. Já vem três polícia, Já vem três polícia. É assim que eu quero mesmo. É assim que eu quero. Três policiais me seguindo. Três estrelas, porra. Esquece. Eu vou pegar aqui, ó. a ah, C4 toma uh, otário otário fica ligado pô fica ligado uou caralho que da hora mano que da hora aquele pc que isso também mano. parece veloz veloz. óleo epa amarelo para mim errei não calculei a distância. Bira, bira, bira. Vira, vira, vira. Aí. Mano, os caras não conseguem, meu me cara. Sou muito rápido, tá ligado? Acabar perdendo a polícia, mano. Será que esse carro aqui é muito rápido? Foi. Nossa, mano. Que, que explosão foi essa. Ah, mano, fiquei preso aqui. Sai, mano. O cara me deixou preso, mano. Errei. Errei, errei, errei. Nossa. Pacina na, na um pau da violinha. Aê, aí, aí. Sai fora. Ah, mano, achei que o carro ia derrapar, mas não deu a porra, de graça. Desgraça não derrapou. Aí, virou, virou, virou. Acelera, acelera, acelera. Acelera que tá vindo pra cá, pra cá, né? E tem um cara me seguindo aqui, mano. Já tem um cara me seguindo. Já vem a SWAT junto. Ah, ah, ah, ah, ah. Virou, virou. Como quer quem, nada? Destruiu algum carro. Eu acabei errando, mano. Bora, bora, bora, bora. Vem, por isso. Vem que eu quero mais. Caralho. Vem que eu quero mais. Ai, caralho. Ai, caralho. Cara. Vem que eu quero mais, pô. Bora. O cara passou. <risos> ah, o cara passou reto. O cara passou reto, mano. Vou matar esse cara ainda tava matando esse cara Na moral Mano, agora eu tenho que dar um jeito de voar Trocar de carro, hein? Para, para, para, para, para Virou, virou Caralho, que perseguição, mano Pega vou pegar esse carro aqui, vou pegar esse carro, pega Bora, bora, bora, bora Acelera que acelera, que acelera, que acelera Já sai derrapando aqui Bora, vambora Acelera, porra Aí, porra Vou vir aqui no. Caralho, que perseguição é essa, mano? Vou dar um corta-gira aqui. Aí, virou, virou, virou, virou. Bora, bora, bora, bora, Sai da minha frente, seu comércio. Não, acelera. Acelera, porra. Aí. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Bora, bora. Nossa, mano Caralho, vou ter que trocar de carro de novo, mano Trocar de carro de novo ah, Dá um jeito aqui, mano Dá um jeito aqui Bora, vambora, vambora, cega esse carro Acelera, acelera, acelera Nossa, explodiu o carro, mano. Eu explodiu um carro da sorte, mano. Caralho, caralho, caralho. Porra, mano. Acelera, acelera, acelera. Aqui, aqui, aqui é fora, mano. Nossa, Tomou uma mano. jabiraca, Caralho, eu me matei, mano. Que burro, mano. Que burro, mano. Caralho, rapaziada, que perseguição, na moral, mano. Consegui só, só, só morrer porque eu me matei sozinho. Eu não teria morrido. Pelo menos o meu carro lá não foi... Ah, não foi apreendido? Ah, não, mano, o carro foi apreendido. Ou o cara explodiu, mano. Será que o meu carro foi apreendido? Rapaziada, meu... rapaziada, meu carro tá vivo, mano. Caralho, mano, achei que ele tinha preso, sido preso, tá ligado? Eu, eu Talvez eu não ia conseguir recuperar, tá ligado? Mas é isso aí rapaziada, se vocês gostaram do vídeo, mano Perseguição aí com quatro estrelas aí, mano Ah, mano, na moral quem que, que foi o otário que me matou? Foi aquele cara lá que tava perseguindo Perseguindo com meu, comigo mesmo, mano Mas é isso aí rapaziada, tamo junto Até o próximo vídeo aí E fui